Para quem vai começar, assim, o, que, que, o que, que você acha que é fundamental começar organizando, né? Porque tipo assim, eu acho que a integração é sempre legal falar que ela, você não precisa realizar ele inteira de uma única vez. Ele é um trabalho que ele vai sendo executado. Então, o que, que você acha fundamental para quem vai começar, assim, o que, que a pessoa deve focar? Nesse primeiro momento, eu acho fundamental a gente adquirir um RP. Particularmente, eu gosto muito do Bling, mas tem outros mercados aí muito bons, como o Tiny, por exemplo. O RP eu acho que é a base importante que a gente consegue já fazer uma integração já consegue adquirir os pedidos de forma mais rápida, com a integração automática, já consegue faturar, já consegue organizar estoque, consegue buscar a parte financeira. O RP ali é uma base bem legal pra gente começar a integrar tudo e deixar tudo num lugar só. Boa, legal. Então a gente começa pelo RP. Quando a gente começa a, a pensar em cadastrar, o que, que não pode faltar? né? Tipo, Porque até você falou uma parada interessante, que é a gestão de pedido. né? Quando a gente começa sem ter nada e aí a gente já tá fazendo o pedido, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que cortar né, é aquele gargalo dos pedidos. É ganhar tempo no processo de venda. Dentro da operação, quando vocês não tinham né é, integração, era muito ruim na operação que você tocava? O pedido consumia muita energia durante o dia? Meu Deus, nem te falo. Olha, a gente ficava praticamente até o horário da coleta ali fazendo pedido no último segundo. Às vezes não dava, não dava para fazer o pedido porque era tudo no, no tal do Ctrl C, Ctrl V e... <risos> Isso era, lou, era loucura, eu Falei pra, pra falar para você, assim, era loucura. Eu, até hoje eu falo assim: como é que eu não descobriu o RP antes pra gente acelerar desde aquela época? E depois que vocês destravaram o pedido, né? Pra que lado que vocês foram? Vocês foram pra um cadastro completo de produtos, pra integrar tudo? Qual que era a outra necessidade também que o RP supriu? Como você falou, né? No primeiro momento foi a parte dos pedidos que foi muito importante. Aí depois começou a parte de gerenciamento de estoque, porque a gente pegou, foi fazendo os cadastros no, no, no Bling, vinculando os produtos. Então a gente adquiriu uma dinâmica muito importante ali para essa parte de, de produtos. Porque a gente cadastrava tudo no Nublink e exportava para todos os marketplaces. Categorizava nos que precisava, nos que não precisava não categorizava. Então a gente criou um fluxo ali e encaixou bem na nossa operação. A gente teve um ganho de tempo espetacular. Boa, então a gente pode colocar aqui o primeiro passo para quem quer começar a entender onde ele está perdendo mais tempo para entender Exatamente. qual que é o problema que ele tem que resolver primeiro. Então, resolvemos pedido, resolvemos produto. Você citou é um ponto interessante, né? Número da operação. Vocês começaram a apurar mais rápido o resultado, tipo, a ter mais informação detalhada? Ajudou nisso também? Ajudou, ajudou, porque com os pedidos todos no Bling, a gente pode puxar um relatório de vendas e entender o produto que está mais saindo, aquele produto que a nossa curva A a gente tinha entendimento para passar para o full, por exemplo, então a gente tinha esse entendimento de ó esse, esse produto aqui está sendo bem ou aquele ali encalhou, então a gente conseguia apurar através dos relatórios do, do Bling. Muito mais fácil. Ponto importante, né? Hoje o balone, nosso consultor técnico, ele tá num nível de conhecimento muito acima. Mas o... antes de vocês começarem a integrar, você tinha aquela sensação de que era impossível? E vocês não tinham conhecimento, né? Mesmo assim, vocês conseguiram vir executando? Nossa, Ale, vou te falar. Vendo o que, o que eu conheço hoje, pro que eu lá atrás que, nossa. A gente penou muito, mas aí depois a gente vai, vai caminhando, entendendo alguns processos, mas no início foi bastante complicado, foi bastante complicado mesmo. Até começar a rodar, né? É aquele negócio que parece, tipo assim, todo mundo consegue fazer, mas se falta instrução, se falta aquela visão, é mais difícil, né? Nossa, se a gente tivesse um, uma instrução ali, a gente podia ter acelerado muito mais rápido, ter alcançado as metas muito mais rápido, entendeu? Então... A gente penou muito, perdeu muito tempo. Se a gente estivesse ali dando suporte para a gente, a gente conseguiria justamente alcançar mais e mais ainda as nossas metas muito mais rápido. Um ponto importante agora, com o conhecimento que o Balone tem, o Balone começaria sem integração? Jamais, jamais, jamais. <risos> Eu começaria ali contratando meu bring, fazendo meus cadastros, integrando tudo bonitinho para depois subir tranquilo. E ter tudo na minha mão. Porque não, não tem tamanho para a integração, né? O que você faz cinco pedidos por dia, a integração já te ajuda, porque provavelmente você é sozinho e você está perdendo mais tempo do que você poderia estar tá perdendo, né? Sim, sem contar a base de, de clientes que você pode adquirir. Então, é muito importante a integração, é muito importante.